Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, mais uma vez estou aqui no meu carro No meu Lecheba O Cherrizinho Face E acabou de chegar aqui, ó Dos correios Uma coisa que eu fiz para ele, galera E Já vou abrir e mostrar para vocês o que foi, ó E já vou colocar nele também, viu? Essa caixinha aqui Já foi para é acessório para ele E galera, olha o que eu já comprei aqui pro meu, pro meu Lechebinho, ó Eita, ó, chegou bem embalado, hein? Maçaneta das portas. Gente, eu só tô precisando de uma. Mas como o pá tava barato, eu peguei o pá. É bom, eu talvez eu troque as duas ou guardo uma, né? Que é uma para direita ou para a esquerda. E eu já vou instalar. Tá aqui, ó. Que é a da do lado da, do motorista, que é o lado esquerdo. Ela tá quebrada, tá frouxa. Então, ó, chegou! Vou instalar. Eu filme instalando ou não, hein? Eu vou instalar ali e mostrar pra vocês como vai é que ficar Como que ficou, né? Bora lá? Vídeo rapidinho A instalação é, é rapidez Então bora aí, galera Deixa aquele like Deixa seus comentários Se inscreva no canal Aí, galera, ó A desmontagem foi fácil Tá vendo? Salda aqui, ó Vou dar uma limpadinha Foi super fácil Que é só desparafusar ó. Tirar os parafusos aqui, ó De dentro Ó Aí agora, o que que eu faço? Esse miolo aqui é o da chave original, ó Ele tem uma trava Esse miolo aqui da chave original, ó Ele só tem essa trava Você pega um alicatezinho aqui, ó Puxa, que essa trava vai sair E já põe na trava nova aqui, ó E já põe na caixa dela nova É super fácil Desmontou a porta, eu já fiz vídeo de abrir essa porta aqui Não é difícil É só tirar os parafusos aqui, ó Ela abre E agora, né, vou terminar aqui de... De colocar ó, a bagunça que eu fiz no carro só para trocar uma fechadura, mas é assim mesmo, porque monte de chave não coube, não dá, é curta, aí foi trocando, mas deu certo, consegui retirar a velha aqui. Ó, você vê que ela tá danificada, ó, e a nova, ó, é um preto fosco, vai ficar um pouquinho diferente ali no carro, mas não tem importância, não né? é? Bom que dá um, um tchan, ou o que, que eu faço, eu, eu vou trocar assim mesmo. Hoje é domingo. Né? eu tô trocando aqui em casa depois do jeito de dar uma pintura nela beleza então deixa eu continuar aqui e já voltar de novo aqui com ela no lugar aí galera mais uma coisa corrigida aqui no carro né mais um serviço terminado tá aqui ó maçaneta um preto fosco na câmera que não dá nem para perceber e ela foi trocada agora gostei novinha adorei esse fosco dela foi até bom que eu tava pensando em pintar umas outras coisas ali de fosco eu achei que nem ficar tão bom, mas caiu igual luva, galera O brilhoso aqui, metálico, com o preto fosco Agora vamos né, fazer o teste da porta aqui, ó. ó Fechou fácil, ó, abriu fácil, fechou fácil e abriu fácil Tá aí, ó, ó, inteirinho é, Tinha dificuldade pra estar tá abrindo, ó e outro que ainda ficava batendo né? E ficava fazendo muito barulho E isso aí galera, se gostou do vídeo, deixa aquele like Compartilha esse vídeo para quem tem um XR. é o Face O meu é 2011, para ele ficar sabendo Se você tiver um, também conte algum comentário, Faz um comentário de alguma coisa Sobre o seu carrinho também, igual esse aí E Para todos aí do canal Muito obrigado pelos comentários dos outros vídeos E galera, vou ficando por aqui Espero vocês até o próximo vídeo Fui